E aí, gangue do mal, hoje vamos tentar fazer um videozinho novo né, no canal, Aqui quem não acompanha ainda o nosso canal e do garagem, montamos uns carrinhos aqui na própria garagem, tentando gastar o mínimo possível e eu tento nesse canal passar o conhecimento que eu tenho acertando e errando com vocês, fechou? O canal, como eu sempre digo, é 100% ajuda A gente tenta ajudar vocês aí no máximo possível, certo? Hoje vamos tentar gravar um videozinho dando um jet Né, Meme? Sim Estamos esperando a Juliana vir Ó, já coloquei ali o suportinho da câmera Acho que é uma na posição que eu gostaria de assistir Que eu acho legal, pegando o painel, pegando tudo Não esperem um cara louco sair acelerando Porque essa fase, graças a Deus, já passou Tem uma cria maravilhosa para cuidar. Então, é um jetzinho, um rolezinho, gostosinho. Sentir o carro, tirar um pouquinho o stress, porque o turbão tira o stress para para nessa época de quarentena é só para gente dar um rolezinho, se divertir um pouquinho e se Deus quiser voltar embora. Fechou? Só esperar a Ju voltar aí e partiu. Não é mesmo? Já colocou o cinto? Não. Então, só vou de colocar. É nóis. Segura. Vou colocar a câmera no suporte ali. Aí. Partimos, você... hein? Aí você só aperta aqui e já era. Aí tá gravando. Pra quem não sabe, nós moramos em estrada de terra, né? Meu... Né amor? É. Aí, ó, beleza. Caramba, arrumei o volante, arrumei pro lado errado. <risos> ó, aqui ó, é um pátio, tá? Na frente da minha casa é um pátio. peraí que eu vou arrumar o volante Isso aí Alinhamos o volante mais ou menos Agora vamos Ainda bem que eu trouxe a chave Que eu já sabia que ele estava zoado Vamos ver o que, que vai dar esse primeiro vídeo, né amor? É um rolezinho Um jetzinho, só para tirar a inhaca. 100% feito na garagem o carro, hein, pessoal? Vocês vão ver só. E sem, e sem sair do carro, né, amor? É. Só um rolezinho. Não vai poder descer do carro, lógico, né? Por causa do tal do Coronas. Esse carro tá meio desalinhado. Eu preciso alinhar ele. Vai sair o um videozinho ensinando a alinhar o carro em casa, hein? Pra quem não sabe, vai aprender. Isso aí é das antigas, hein? É das antigas. O carro tá acertado, tá? Só que... Acontece o quê? Acontece que... Quem acertou esse carro não é do meu conhecimento Que quando era do antigo dono Então a gente vai passar ele no dinamômetro de novo mas o carro é bem gostosinho, viu? É, vamos passar lá O Portugal vai acertar lá na Dinos Race o, Quero agradecer também ao Meu amigo Douglas Do Rei do Óleo, né? Que deu uma troca de óleo pra gente Vai rolar um sorteio lá no meu Instagram Só que por enquanto É por causa dessa pandemia aí Nós damos uma Freadinha lá, não estamos nem divulgando muito pa, porque não tem como ir, né? Na, nas troquinhas de óleo, é graças a Deus, trouxe o kit, né? Trouxe ah, tem que sair com ferramenta, né? É. Carro não velho tem que, tem que sair com ferramenta, não tem jeito. Aí, esse carro tem que passar na, na, no acerto porque a lenta dele não tá muito legal, tem que ficar dando as aceleradas. O carro tá meio quadradão de baixa, se bem que ele tem um comando grande. Então ele vai ficar meio quadrado mesmo Mas não é pra ficar tanto não A igreja, a igreja. Só pra tirar a nhaca coisa pior num carro do que o carro não parar na lenta, bicho. puta que pariu é muito ruim de andar Nossa. mas esse carro é muito divertido será que tá pegando um, um lugarzinho legal mano? ah, tá pegando legalzinho parece se a imagem não tiver muito legal aí pessoal vocês me desculpem aí porque é o primeiro né? então a gente vai ter que ir se adaptando as posições e essas coisas aí Quero mostrar para vocês o carro passando no dinamômetro, tudinho. Que esse carro não tá dando para segurar muito o pé Por causa que ele não tem câmbio forjado E no num... E o acerto também, né Como eu falei para você Depois que o Portugal acertar Aí pode sentar a madeira Graças a Deus me libertei dessa fase de fazer loucura. Não faço mais loucura com o carro. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem uma filhota linda pra cuidar. Também se os caras ficarem enrolando muito, tem que dar uma abridinha, né? Olha que carrinho delícia de andável. Brincadeira, Muito conforto. 100% feito em casa. Se eu não gravasse, duvido quem acreditava. Duvido. É? Ainda é. <risos> <risos> bem que tem polícia pra Ó, o radar, ó, o radar, o radar. Tá ficando louco aí? Quer fugir da polícia? É a conversa Uma das coisas que eu mais gostei nesse carro Foi o escapamento mano. é louco o barulho desse carro Ficou muito legal Muito, muito, muito, muito legal E o carro ele é bem durinho Por causa que é tudo de PU tudo. Patente Bandeja, tudo Câmbio, motor Então se tiver aparecendo um barulho no, no vídeo aí Não é porque o câmbio é forjado não É por causa que o, o, o câmbio, o motor é tudo travado Então ele passa bastante barulho pra dentro Ah, uma coisa que é importante falar nesse carro também Ele é um 1.9 estão forjado Cabeçotão, tudão Comando 350 tem intercooler Oito bico, coletor pleno É um carrinho muito completinho É muito gostosinho o carro, viu? Um carro nessa curva aqui, hein? Foi isso que me fez me libertar. eletrônico, mas está desligado. Isso aí é com o Calma. Olha o furo. aí, segura. Seguindo viagem, hein? Vazou tudo meu álcool. Olha lá onde foi o tanque. Não sei se dá pra ver. <risos> Faz parte, escapou, a flauta escapou. Faz parte da vida. Que rolezinho da hora! Se não tivesse os contratempo não, com um pouco de medo porque ela tá no passageiro E quando eu tô no passageiro dela eu também eu me cago de medo <risos> Mas que cheirou álcool aqui dentro Aí dá meio medo de pegar fogo, né No Chevette eu andava com os tintorzão Daqueles grandão industrial Esse aqui eu vou colocar também evitar né, é, é. é bom, é bom, é bom Pega fogo ali, já era Ainda bem que é tudo isolado Com manta, com tudo Com multibubina Não tem cabo de vela, essas coisas Então o carro é bem... Nessa parte é seguro, mas tudo pode acontecer, né? Tá gravando? Não tá gravando Opa! Um pouquinho pega mesmo. Ó, o o padrão. Fez o padrão. Fez o Fez o Fez o Fez o padrão. É o padrão azul que eu te falei. Será que vai ter um peguinho? É um padrão azul. Calma, calma. É bonitinho. Ah, agora um pouco a Juliana falou que não era mais pra acelerar. Mas viu um golzinho ali e <risos> já mandou esperar. Ó <risos> que cuzona essa Gilber. <risos> eu quero me libertar, mas ela não deixa. O. que carrinho gostoso Pena que se essa crise não mudar, né amor? É Nós vamos ter que se desfazer dele Quer dar uma voltinha, mano? Quer dirigir não? <risos> não Você vou deixar não, deixar. ela quer, mas eu não vou deixar não Eu quero Ai meu Deus do céu É, o golzinho não veio não, senão tá rindo, ia... Não tá nada, tá longe Senão nós ia dar uma brincada O riso vem na cara na hora Até esquece do Corona <risos> Bem gostosinho <risos> É isso que é gostoso Eu vi um coronavírus ali atrás e fugi dele. Que bosta, que tio! Não volta pra casa, não. Que não volta pra casa, o que? <risos> Pessoal, vamos ficando por aqui então, né amor? É isso aí Chegamos na padoca aqui, vamos comprar um pão tomar um cafezinho da tarde E é isso aí, espero que tenha sido legal aí o vídeo Tamo junto, até a próxima